Então a gente vai continuar de onde a gente parou, que foi a missão do químico Temos a localização de um químico do Santa Blanca Beza. que está trabalhando em soluções de ponta para o contrabando do cartel Vá pegar ele, eu quero saber o que ele está tramando Vamos reagrupar aqui no helicóptero, pessoal Você é piloto Eu piloto Bora. Simão é o nosso piloto. Eu piloto. Beleza. O Simão ele pode dar uma olhada no, no mapa tático dele e ver mais ou menos a direção. Ah é aqui. Beleza, mas o local é esse aí. Pronto. O Simão já localizou aí. Simão é Safa. Beleza. Beleza, pessoal. Tudo certo. Quem tá na torre já pode abater já. Pode sim. O atirador tá ali, todo seu. Opa! Só. Conseguiu? Peraí, peraí. Perdeu. O alarme, o alarme, destrói o alarme. Passar em cima aí. É, tá passando. Hein? Olha aí, imagem bonita, hein. Peraí, peraí aí que ele tá voltando. Inimio pera aí foi. pessoal, peraí, peraí. Aí. Abateram quem aí? Quem foi que abateu aí? Tem um aqui perto. Fui eu. Nada de abate sem autorização Regirão. Nenhum, nenhum Suprimento aqui, eu vou pegar Nossa, péssima forma de morrer, hein, amigo? Beleza, Souza e Girão vão, vão pegar aqueles dois inimigos que estão parados, beleza? E eu vou pegar aqui o, o pesado. Eu tô mirando no da esquerda, o Souza da direita. Beleza, é se organizem me... aí. Estão prontos aí? Peguei, peguei, ah, eu peguei. Derruba, derruba, derruba. Já, Souza. Derrubaram? Direito. Derrubaram os dois? Negativo. Não, eu tô esperando aí. Direita na mira beleza beleza batidos Acabou esse inimigo. olha Faz a contenção da escada não vai não vai não só faz a contenção aí que eles vão vir para aí O alarme? Tinha destruído o alarme? Achei. Beleza, tem o um visual dele. Vamos lá, girão. Ele se foi. Abateu quem? O do pé da torre. Cuidado com esses abates aí, girão. Tá muito ansioso. Calma aí, segura o dedo, pô. Preste mais atenção. A trava deve ficar armada dentro da base. Aqui está a minha trava, senhor. Beleza. Alarme destruída. Olha, alguém ouviu. Como é? Acho que alguém ouviu o tiro. Como assim? Nossa. Nossa eu, vi um, eu vi um tiro batendo no chão. Recua, recua. Eles estão correndo lá dentro. Recua que eles vão avançar aí. O químico tá fugindo, eu acho. É, vai falhar de novo. O conceito de estratégia dois mil anos depois. Beleza, é que enfim. Quantas vezes tenho que dizer a vocês? Sou só um químico. Tá tudo bem. Deixa eu esclarecer a situação para você. Somos da polícia. Ninguém vai vir pagar sua fiança. Você só tem duas escolhas. Ou começa a entregar a fórmula, ou começa a entregar seus dedos. Você é um cara esperto. O que vai ser? <risos> Essa é da fábrica é o quê? A Katel está usando a fábrica de quinoa para esconder... Ah, é aquele para destruir, é destruir as correias. Beleza. Agora na entrada já. Vai, tem um inimigo chegando aqui na minha posição. Nossa. <risos> Putz. <risos> eu só ouvi barulho. Nossa. Eu ouvi, eu ouvi. Que merda. Ele tá vindo? Ele tá falando, eu tenho visão dele. Ele tá indo por trás. Nossa. Derrubou? Eu derrubei. Boa, boa. Nossa. Passei ali. nas caixas. Calma aí, calma aí que tem um outro inimigo na entrada ali. Sim. Beleza. Você tem visual desse que tá sentado? Tem. Tem? Derruba ele. Boa. Alvo batido. porra. Dá uma olhada na oficina, se tá ok? Limpo. Tá limpo? Tá limpo? Sim. Boa, vamos avançar. Tem um alarme ali, ó. Acho que foi aquele alarme ali que o Simão falou que não tinha visual. Isso nos totaliza a 10. Nossa, são muitos inimigos. O alarme, o alarme. Eles detectaram alguma coisa. Joga o drone na hélice dele. Não tô achando ele. Puta unidade agora. Aqui. Tem que jogar o drone na hélice dele pra derrubar. Beleza. Derrubou. Vem, vem. Tem moto aqui, ó. Vambora. Pega aqui e vambora. Eu dirijo a moto. Nossa! Eita, vaza, eita, vaza. Eita! eita. eita. Nossa! A moto é horrível aqui. A <risos> <risos> moto é muito horrível. Ah, vaza, vaza que deu ruim. Uh.